que é um segmento, para quem está acompanhando a gente aqui e não está familiarizado. Segmento é um trecho que liga do ponto A até o ponto B. Então, você, como uh, um atleta, você pode criar um segmento, ou você pode passar por segmentos que outras pessoas já criaram. Né? Então, eu passo por eles e eu acabo ganhando medalhinhas, ganhando PR, né, RPs em alguns trechos. Eu, eu como uma assinante, tenho mais acesso a mais informações, informações que estão ali. Eu tenho acesso a todo o quadro de, de, de leaderboard, né de liderança, eu consigo saber é, como é que eu estou posicionada naquele naquele segmento, se eu fui a décima pessoa mais rápida, ou a quinta mais rápida, ou a centésima, inclusive via gráficos isso. E aí é super legal que eu consigo acompanhar exatamente as pessoas que estão na minha frente ou atrás de mim, é, assim eu consigo me manter motivada e consigo também... Eu Acho que uma motivação eu eu comigo mesma, sabe? Assim, claro que é super legal a gente estar tá sempre se motivando com a comunidade, tentando dar o um melhor ali, mas eu tentando melhorar. Então, se eu sei que tem aquele trecho que eu vou passar por ele, e que eu fiz aquele quilômetro, ah, sei lá, 5 por 1, um, nossa, eu quero melhorar 5 segundinhos, sabe? Para eu melhorar naquele curto, curto segmentinho ali, ou talvez num segmento um pouco maior.